Senhor, vou pedir uma grande força e poder e a voz para defender todos os seus filhos de fé que na jurema sagrada se achará. Como Maria descansou para dar seu leite a seu filho e encarnou, Jesus, Manuel Messias, proverá com grande força e dez anjos em tua companhia. Como o galho canta, salvando o sangue do teu santo Benito, filho Maria, este homem com sete estrelas aqui sete estrelas, a ostra que Jesus já levantou, prova um cajado na mão, coroa de reis proverá de muita força e poder na nação. Nove de ouro sereis nove pensamentos. manjar, o Ansã sangue Orixalá. Se vão entrar. O jurema encantar Que nasceu Do frio chão dai me Forças e ciência Como deste A salão Dizem que a Jurema má, Para mim não Alicou A Jurema Com seus frutos Sempre nos alicou a jurema com seus frutos sempre luta. Quando ele chegou aqui em 91, ela não tinha nenhuma referência. Ah, tá mais, a Paz das Princesas é dentro que essa daí, tá vendo aí? Aí ela tem uma. É uma. É uma furna. A pessoa entra, é coberta por... capa, a gente coloca assim, aí por baixo. Ah, é lá. Tem é um aí e tem outra lá Zé. também, tem uma lá. Tem lá? Tem, tem lá também. Ah, pois é essa aí? Só tem um aqui como tem uma lá. É. Agora perto dos coqueirão. ou é aqui? Me dá uma é. olhada aqui, vamos, vamos para aqui? Pra não, tem, nem é para lá não. Pode até ser, viu mas eu estou achando difícil, porque eu não estou vendo a pedra de Xangô que fica no alto mar. Que a força dali, da Tambaba, não chega para ninguém descobrir. Que aquele a força é do gênero no porão do mar, quando o pai afastou as águas, que deixou a separação da fé. Deus pode, ninguém pode. Deus derrama a luz, mas ninguém pode sustentar aquela lá de cima que é fogo aqui embaixo. É né? com um ai, né? Mas a fé é grande e você traz tudo escrito no seu coração. É. É. Salve a Jurema! Salve Vez. o que é que tem lá na tambaba? Moleque, ciência que não me falta. Diante a fazer buscar com as andanças, pode encontrar minha cidade que está firme ainda. E com esse recado, mentir Itambaba. Eu queria que ainda existe algum apesar de o pessoal ter desmatado a pistura, mas ainda existe cidadão. É resumindo, é isso que eu queria dizer. E a Sim, ciência ainda está Ainda está lá. Se procurar, ainda encontro. Para melhor explicar, eu não vou mentir. Nunca fui em Agora só que eu sei que é a cidade de todas as ciências. Que ela é a rainha de todas as ciências. Para isso, ela é, ela é uma pedra encantada. E nessa pedra só entra na cidade quem tem parte nela. Né, aqui, olha aí. Duas espadas, a cruz de Jesus, como está no coração, mas não, ele não morreu, está vivo, de empréstimo de fé, a taxa na mão, dois anos de acompanhada da Oxum, Ansan, Yamanjá e, e Orixalá. É a ciência que tem lá. Está vendo? É a rainha de lá, olha aí, a rainha. Está preparada parada. É a rainha da ciência, né, a rainha da Tambaba, aí vira uma pedra. Agora a gente vê, o pessoal vê, uma pedra, mas não é uma pedra, é uma rainha. Tambaba é um mistério, é um desencanto dentro da jurema é o maior dos encantos. O que menos se conhece, o que menos se fala, o que menos se vai e o que menos se ensina. Porque a praia é um nome só, mas tem a divisão da ciência. E na ciência ninguém entra. Assim. Ninguém entra de jeito nenhum. Porque a rainha não deixa. S só entra se for com um bom pensamento, né? Com um bom pensamento e fazer trabalho e trazer ciência com fé. É. É. É. É olhar aqui, Olha aí, né? A pedra de, de Xangô é aquela dali, ó. Aquela quadrada ali, né? não tá batendo, aquela de cima é aquela ali. Ali é quando morre um pai de santo, que ela dá um berro, né? Dá um estrondo, né? De turma disse que é tipo um berro. Nunca ouvi, nem né? Nunca vi também, né? Mas os mais velhos sempre já falavam isso aí. É três estrondas aqui, né? abre a porta, que é uma porta, né? Quando ele abre para entrar, aí ele quando vai fechar, aí dá a É bonito, rapaz. É bonito lá. Já fui em sonho, mas não deu tempo a eu avistar tudo que eu queria ver. Que me acordaram. do. <risos> E manja, Xangô, vosso filho é o do e Xangô, vosso filho é ô, tava na praia quando é manja passou, tava na praia, como é saravô. Eu tive informações. É se tratando do culto da Jurema, que a e Tambaba eles estão num alinhamento onde convergem essas, essas energias, todos os orixás Quem está lá? O que eu posso lhe dizer? Quem está lá são as sete princesas da Rosa Lenda, são as moças encantadas, que são sete também, que já é outra história. São os Reis que são da Linha dos Encantados, os príncipes. Lá tem a princesa Iracena, tem a princesa Iraci, tem a mestre Dandon, tem o mestre Carro, tem o mestre César, tem o mestre Seu Sibirinho, que é a do Toré. Todos são os pessoal de lá. Tem a dona Jadecília, são tudo lá. Tem a dona Damiana, tem o mestre Fosco, tem Dona Maria do Lacaio, estão tudo lá. Então, lá. É? Ô mãe, ô mãe, oh mãe, oh, mandei chamar Com sua baquinha na água eu vou para prender lá Quando as águas vem se abalar, que eu na terra me abalei Vem todo o gelo das águas que ele vem abraçar. avogado o mar é grande. Minha força é maior. Só Deus, o oh, oh, Pai eterno. Jesus Cristo te dará. Deus sou o Paz e Deus é o filho. Que te deu Virgem Maria Sou um gênio Que te acompanha todo dia As águas do mar eu venho Quando a carinho encostou para levar toda a ciência E deixar todo louvor Deus é paz e Deus é uma luz Sete anos acompanhou para o gen da cristandade, que na fé chegou. A baica de Noé está em terra, eu tô nas águas, vou trazer toda a ciência para Deus, não mundo entregou. Sou um caboclo fecheiro, um ó minha frente eu não dou essa rajinha. parte que é de, de tambaba, então não existe sangue, quem trabalha com a parte da tambaba não faz corte, é limpa, porque é jurema branca. Ninguém conseguiu até hoje, ninguém consegue, eu acho que ninguém vai conseguir explicar isso. Porque não se explica um mistério. Ninguém explica um mistério. Se explicasse o nome dele, não seria mistério. É como o segredo. Se eu lhe contar um segredo, o segredo deixa de ser segredo. Então, se a gente explica um mistério, ele vai deixar de ser mistério. E o maior mistério da nossa ciência, da nossa jurema, está dentro de Itambaba. Como é que é para o é é senhor assim ver... De novo, essa praia, né? Isso é tudo isso. Poxa, pra mim, rapaz. Há mais de 30 anos que esteve aqui, a é, Maria é uma, é uma benção. Tá ali que eu achava que era do lado do Dismo, só que é o contrário. O Dismo fica para lá e aqui tá liberto, né? Aqui tá liberto, apesar do mar só pedra de Xangô que tá intacta, porque é no alto mar, bem dizer que é dentro d'água, né? Não, não tem como. Agora que é a princesa ainda atravessava por aqui por esse caminho mesmo. E a cereja já ficava do outro lado lá, onde né, a gente desceu. Mas, mas já, já avançou muito a água. A ciência continua lá. Está tudo lá. E em Tambaba, como ninguém mexeu, ninguém derrubou a árvore, ninguém chegou, porque aquela parte que foi comercializada não está nem próximo da parte encantada. Então ninguém mexeu ali. Então está tudo lá, só esperando que alguém vá ver, que alguém vá buscar. Sim. Você acredita que aqui Quínea preserva os encantos? Vai, Sim. mas não dá pra preserva, né? Aqui nunca morre, é tambaba, sempre é tambaba. A gente morre e nunca termina da ciência da jurema. Entendeu? Morre e nunca a gente vai chegar lá no fim. Porque é muita ciência, é muita coisa, e é bom a gente andar e aprender e... E mais do que a gente anda, mais do que a gente sabe, mais do que a gente quer aprender. Assim a, a ciência da Juliana. Na essência, criar e morrer, e nunca chegar no fim, é duro, né? Ilumina a estrela da alva, ilumina, oh ilumina este gongá. Hoje é dia de festa, dia de manjar. Por isso, eu vou jogar flores no Hoje é dia de festa, dia de emanjar Por isso, eu vou jogar flores no Ilumina a estrela vai ilumina Oh, ilumina este gongá Hoje é dia de festa, dia de emanjar por isso eu vou jogar flores no mar. Hoje é dia de festa, dia de emanjar. Por isso eu vou jogar flores no mar. Ô, oh, dormiu!